Luiz Hamilton na segunda colocação, Renato Ribeiro, é, ele não esperava de forma alguma esse resultado, se surpreendeu com a classificação e se surpreendeu com o desempenho da Mercedes, mas mesmo assim ainda falou: eu não me sinto confortável nesse carro. É, vai também reclamar a barbaridade, né? Não foi ouvido, não estou confortável, babá. Nossa, também chorou hoje. Pneu, pneu. Nossa, meu não ia chegar meu até o fim. Meu pneu não vai chegar até o fim. Pumba, volta mais rápido. 2023, gente, sabe? É igual aquele blefe da Mercedes lá também no final da corrida. É, ah, vou blefar, vou aqui, vamos entrar no... Porra, sabe? Tem umas coisas que não precisa. É, mas assim, foi uma atuação boa do Hamilton. É, uma corrida segura do Hamilton. Principalmente quando ele teve que é, disputar com o Alonso, né? Principalmente quando ele teve que se colocar ali numa disputa com o Alonso. Hoje, a Aston Martin parece um carro melhor é, do que a Mercedes, mas assim é, fica a choradeira, fica a reclamação do, do cara que tem desempenho ali para dar. É, me parece que essas quatro semanas vão ser também muito decisivas para o Hamilton. É, ele está muito vocal na insatisfação com o carro é, e acho que esse resultado dá mais força para essa insatisfação dele. É, pô, sabe tô chegando em segundo aqui é, com este carro, com vocês tirando o Russell da minha frente, o que é incompreensível até agora, o que, que a Mercedes tentou fazer porque a chance que o Hamilton tinha de defesa com o Verstappen naquele momento era justamente ter a asa móvel aberta é, para conseguir é, disputar na reta, disputar posição e não ficar a, a Mercedes do Verstappen ali é, para ser ultrapassado como ele foi quando ele não tinha essa defesa. Então vai ser. Eu acho muito curioso que vão ser essas. Estou muito curioso para o que vão ser essas próximas semanas do Hamilton. É, já que ele está muito vocal, já que as reclamações estão, estão cada vez mais fortes, e que hoje ele consegue um bom desempenho. Já tinha desempenhado bem ontem nos treinos. É, essa Mercedes que ninguém entende o que, que é. é. Ah, estamos para largar em sexto. Pumba, segundo e terceiro. Ah, nossa, acertamos o carro, décimo e décimo segundo. É, então assim para tudo que acontece na Mercedes desde o ano passado é um desempenho e um resultado bom que dá uma, meio que uma lavada na alma do Hamilton é, mas a gente de novo fica com uma, uma sensação estranha de não saber o que poderia ter acontecido nessa última largada porque eu tenho certeza assim algo me diz que essa última largada seria mais dura ainda do que foram as outras é, e acho que ele, não, ele foi duro só, é, dentro do que tinha, do que estabelecia a regra ali, dentro, na hora de forçar com o Verstappen. Mas até isso ele fez, porque na disputa de título, né, ele cansava de tirar de lado e, e não brigava com o Verstappen. Então é legal, para ver se o Hamilton também dá, um, dá uma animada na temporada, porque ele tá também reclamando uma barbaridade, show, uma barbaridade. o Guima, ó, vou ler uma, um trechinho aqui do Hamilton. É, especialmente nesse começo de temporada, nós não mudamos absolutamente nada no carro. Só aconteceu da gente trabalhar bem nesse final de semana. É, nós temos muito trabalho a fazer para alcançar a Red Bull, porque eles vieram, passaram, voaram e desapareceram. Eu espero que isso, esse resultado nos dê um impulso de esperança e energia e que seja uma mensagem para todo mundo, para continuar é, trabalhando, e trabalhando muito, porque está relativamente pe -po, é, pequeno para alcançá-los, embora Max esteja numa outra liga, o seu carro é muito rápido, ele me passou rapidamente na, na reta, ele ficou depois muitos metros à frente, eu não entendo como eles são tão rápidos na, na reta, realmente não entendo, mas ressalto eles estão numa outra liga. Então, o segundo lugar cai como uma vitória absolutamente inesperada para ele, né, ele, tem, ele tem toda a razão no que ele falou aí. É, de fato, é claro que é um segundo lugar desse, a, a, também a classificação de ontem, né, com o Russell na primeira fila é, e tudo mais, é, é, sem dúvida, uma motivação grande é, para a Mercedes. Só que o que aconteceu aí foi totalmente obra do acaso, né, essa... É, foi um casamento de alguns elementos aí que, que acabaram é, dando certo para a Mercedes, né? Porque essa Mercedes é, é completamente imprevisível, né? Então, assim, ela pode andar muito bem, como ela pode andar muito mal, e, e, e é isso. Só que, ficou uma, só que uma coisa dá para dizer da Mercedes. É, ela não é tão ruim como pareceu lá no Bahrein, né? Tão desoladora, aquela coisa toda. E também não é tão boa quanto parece. Pareceu na classificação e, e, e, e na, na, na Arábia Saudita. Então, assim, ela precisa de alguns ajustes, sim. Ela precisa de algumas atualizações para tentar se aproximar um pouco mais da da Red Bull. E, e ontem mesmo, o Toto Wolff falava que eles não vão voltar atrás na, na decisão de mudar esse carro, né? Então, assim, aquela todo aquele trabalho de atualização, de trazer quase uma versão nova, quase, quase um carro novo, na verdade, vai continuar, né? Então, assim, eles não vão voltar atrás porque eles foram também nessa, nessa prova, porque essa prova também foi, foi... foram duas coisas, né? Os pneus... Então, assim, a Mercedes estava muito melhor é, em atingir a temperatura ideal, ela tá, ficou muito mais fácil para ela lidar com os pneus, sobretudo na, na, nos momentos em que as temperaturas estiveram mais baixas, né? Então, eles não tiveram tantos problemas quanto a própria Red Bull. É, e o acerto aerodinâmico do carro, que funcionou para curvas de, de média velocidade e tudo mais, em alguns pontos aí é, do circuito da, do Albert Park. Então, assim, a... a a, a, a Mercedes teve essa, é, digamos assim, esse acerto em termos de, de configuração, foi muito assertiva e contou também com uma Aston Martin que não estava tão forte como esteve nas duas primeiras corridas e com uma Ferrari absolutamente perdida. Então, você assim, também é, tem que colocar isso, isso na balança. Mas a, a e aí a Mercedes soube capitalizar, né? Não, poderia ter feito mais, poderia ter feito mais. É, é um pouco do que o Renato falou agora, agora há pouco, né? Então, assim, aquela questão de você, ah, vamos apostar tudo naquele né, safety car, mandar o um, um Russell pro pit daquele jeito, sem pensar muito bem na corrida, sem ter uma leitura mais precisa da corrida, pô, é a Mercedes, né? Não é a Ferrari, não é, sei lá, a Alpine, que tem uma chance na vida e tem que tomar uma decisão. Então, essas coisas a Mercedes também tem que melhorar, mas é, para mim foi só um ponto fora da curva, sabe? Não é que é a Mercedes agora é a segunda força e ela vai brigar em todas as corridas, isso ainda é um pouco cedo para dizer, né? Eu preciso esperar um pouco, passar esse tempo e tudo mais, para ver se ela repete esse tipo de, de performance lá no Azerbaijão, mas é inegável... Que um pódio desse, a maneira como foi conduzida a classificação, é uma motivação, né? E o, e o Hamilton assim, né? Ele tá reclamando de um monte de coisas aí. É, e até ele tava reclamando da posição do cockpit, tava reclamando de outras situações dentro, dentro do carro e tudo mais. Porque é, ele tá certíssimo. Se alguém tem que reclamar, é ele, pô. Entendeu? Porque assim, se ele acha que, que ele não tá confortável no carro, se ele acha que a equipe tem que fazer mais, é, a única pessoa que pode realmente se queixar é ele, porque ele sempre entregou resultados para a equipe, ele tem sete títulos mundiais, um monte de vitórias, um monte de pódios, um monte de recorde. Então, assim, se ele se calar nesse momento, tem alguma coisa errada. E eu, se fosse o Hamilton, chorava ainda mais. Uma vez em segundo lugar, é, Rodrigo Berton, é, Hamilton começou a ver a aproximação em um determinado momento de Fernando Alonso. E o trabalho do Hamilton, enquanto reclamava sete vezes a cada volta por rádio, era acelerar, acelerar, acelerar e dava a entender que não chegaria com aqueles pneus até o final da corrida ou que mesmo chegando com aqueles pneus, Fernando Alonso poderia estar poupando ou eventualmente em algum momento conseguiria alcançá-lo. Mas o fato é que em nenhum momento ele permitiu que Alonso é, baixasse de um segundo e... É, Pudesse abrir a asa e caçá-lo para a ultrapassagem. Tanto é que os dois, em uma cena bonita, linda, maravilhosa, estavam reunidos. Fazendo. Ai, Everton, nem sabia que você ia mostrar... <risos> Fazendo elogios uns aos outros. Eu amo correr com você. Eu adoro estar com você. Bom estar com você. Como Trincar tão amigos, com você? né? É, é, tão bem. Nem, nem, nem, nem ódio. É amor e ódio. É, é amor e ódio total, os dois. Que tal o Hamilton nessa segunda colocação? O, o Alonso, inclusive, ele, assim, ele guiou como um campeão. Largou bem, manteve o Alonso ali controlado, não deixou o Alonso diminuir a diferença para menos de um segundo. Então, é uma corridaça do Hamilton hoje. É, brigou com o carro o tempo inteiro, reclamou o tempo inteiro, reclamou do pneu, reclamou do, do, do balanço do carro. Mas conseguiu fazer, ele viu que não tinha chance de, de chegar perto do Verstappen, concordo com o Gá na transmissão da segunda tela, que a Mercedes errou na estratégia ali em tirar o Russell, entregou a vitória de mão beijada para a Red Bull, e você também disse que a, a Mercedes assumiu o segundo posto, a briga pelo segundo posto, e ela fez o que ela tinha que fazer ali, já que ela assumiu que ela só brigaria pelo segundo lugar. Controlou, quando o Alonso chegava a 1 segundo e 1, segundo 0,5, o Hamilton dava uma apertada e, e jogava de novo para 1,5 ou 1,6, porque o Alonso também estava tendo que se defender do ataque do Sainz ali. Então, é, foi controlado, foi bem controlado, não, não chegou a, a sofrer é, pressão nas relargadas, ele largou bem, largou bem também, não deu chance de perder posição. Então, o Hamilton é, fez uma grande prova hoje.